beber água, tomar banho. É, fica com medo. banho em torneio ele. pode esquecer. É isso. Eu, eu mesmo oh, nunca vou Mas aí, tá? mas aí é importante falar, né? Você hum. sabe, é claro que você tem é, conhecimento disso, né? É importante dizer também que é treinamento, né? Você tem que sempre sair com pássaro, botar na capa. Ir pra, pra beira de mato, colocar a estaca, como se você estivesse no torneio, botar a gaiola, deixar cinco minutos, tirar, recolher, e fazer todo o processo que é feito no torneio, pro Curió acostumar. Porque é se você isso. tira um Curió dentro da sua casa que nunca fez esse processo e você faz isso com ele, ele não canta no, no torneio. Você tem que treinar com ele. Você sabe disso, pô. aí você sabe, isso aí eu tenho certeza que você sabe. Bem, não, com certeza, é, tem... tô, tô você, treinando aqui Você assim. separa aquele filhote ali que você tá vendo que vai dar bom Você quer disputar com ele Então você bota ele no carro Como se você estivesse passeando com a, com a, ali a capa, encapa ele bonitinho Tudo no padrão, como se você estivesse indo pro torneio Dá umas voltas com ele, aí depois você para tipo numa praça Bota o ferro ali, vem com ele caminhando Faz o mesmo trajeto que você faria Como se você estivesse levando ele pra cantar, pra se apresentar Aí você pendura ele na estaca, marca no teu relógio cinco minutos, que é o tempo. Aí, deu cinco minutos, ele cantou ou não cantou, você vai lá, encapa, tira da estaca, bota no carro e vai para casa. Faz isso uma semana, duas semanas, um mês, e aí você vai perceber. Vai chegar um momento que quando você parar lá no, no, na estaca, você vai dar aquela volta, como eu tô te falando. Quando você botar ele hum. lá, ele vai... Vai dar aquela olhada para o ambiente vai começar a cantar e você fala, pronto, ele está pronto. Entendeu? E é também um outro quesito para você escolher o curió também. De repente aquele curió que canta pra caramba, que você está gostando e está tentando fazer com que ele se torne o curió que vai disputar, ele quando você faz esse processo ele não, não canta. Aí você tem que pegar o irmão dele, você tem que pegar um outro... E você tem que escolher um que faça o processo e cante. Senão você vai chegar no torneio, ele vai botar lá e não vai, não vai dar nada. E não vai ser satisfatório, é verdade, é verdade. Então, você tem que treinar o pássaro primeiro. É um, é um processo, né? Eu, eu tenho certeza que você sabe. E se você não, não sabia, é... agora você está sabendo. E, e outros que estão aí vendo lá live também estão aprendendo. Né? Você me atualizou agora algumas informações, porque eu só estava passeando para a praça. Só pra praça. Então, é, Wesley, é assim, né? Você vai escolher... Aí. Normalmente, hum. os caras que fazem isso, que, que disputam o campeonato, que disputam o torneio, eles têm pelo menos cinco curió Cinco. Pelo menos cinco. Eles separam pelo menos cinco curió pra fazer esse processo. Cinco. Porque, digamos que um não, não deu, o outro também não deu. Pelo menos um daqueles cinco você vai conseguir... Colocá-lo no treino. E aí, o processo é esse. O processo é exatamente esse que eu tô te falando. Você bota ele na capa, água, ração, tudo bonitinho. Capa branca, normalmente é bom você ter aquela capa branca que abre o zip na frente ali. Você sabe, a capa boa, capa boa você conhece, tenho certeza que você deve eu, ter aí. Eu tenho aqui, inclusive, eu fui sorteado, eu fui sorteado não, uma moça que ela, ela disse que produz. Eu não sei se pode falar a marca do produto. Claro que dela. pode. Fala aí que eu vou até divulgar a marca dela. Pronto, dona, dona Marli da, da Artimar Capas. Me presenteou com várias capas de curiol, várias, vários forros. Olha o produto de primeira, né? Fala aí ganhei. ele de novo. Marli da Artimar Capas para gaiolas. Ela é da Bahia ou é? Ela é daí de São Paulo. São Ela Paulo? parece que é de Santa Isabel. Com oito dias chegou aqui. Cinco capas de, dessas para. Coisa de pegar Coisa de primeira linha, certo? Então, certo? coisa... Eu funcionadas... tenho uma aqui do meu lado, quer ver, deixa eu pegar aqui. Toda bordada desse jeito que tá aqui, ó. completa assim, ó. Tá Olha vendo? Aí, coisa linda, cara, coisa linda. Todos perfeito, perfeito. O acabamento, ó, tá vendo? Toda bordada, bem acabada, o acabamento. Manda pra Toda ela per... depois o link da live. Aqui a capa. Manda ah. um e-mail que eu coloco o site dela. Aí ela mandou. Hoje um oito dias, chegou aqui. Cinco capas, E a capa, cara, hum. não é só um item é, de beleza, não. É um item, uma ferramenta de treinamento para você ensinar o teu filhote. E é exatamente para isso mesmo, né? Quando tá mudando, você sabe como é que usa. E, isso. E para você participar de um campeonato, de um torneio, a capa é uma ferramenta fundamental para você treinar o pássaro. Você treina ele... Ao ponto que quando você... Você pode ver, observa quando você está lá no campeonato, no torneio, que o cara vem hum. caminhando ali, até o jeito que você pega a gaiola, o curió sabe que está indo para se apresentar. Entendeu? Justamente. Mas isso é treinado, você é treinado. Você não pode chegar da sua casa, pegar um curió que nunca participou de um torneio, nunca participou, você botar ele na capa e levar e achar que você vai pendurar ele lá, a não ser que ele seja um fenômeno, um fenômeno, pô é que Se ele não tem uns que fica, já nasceu diferenciado. Não vai tentar, ele vai ficar assustado. E aí é bom você botar na praça, porque olha só, olha, olha toda a técnica que eu tô te falando. Quando você coloca ele numa praça, na praça certo. tem pombo, na praça tem pessoas que passa falando alto, tem criança. Entendeu? Você coloca ele onde Carro ele tem som. É, onde ele tem movimentos, entendeu? No campeonato, e... no torneio, é mais ou menos naquele mesmo o mesmo padrão, às vezes tem aqueles caras que são mal educados, que na, na hora que o cura tá se apresentando, o cara tá falando no celular às vezes o cara tá, não, não tá nem prestando atenção, mas tá ali, e tudo isso é obstáculo para um curió que não é treinado tem algumas pessoas que chegam ali no vídeo, e não concordam, porque é, muita gente não sabe que a gente cria tá lá escrito no canal, que o canal é de aves legalizadas, criador é. legalizado do irmão, que a gente não, cria em ambiente Cria ambiente doméstico, e tem algumas pessoas que chegam lá embaixo, ah, que os bichos têm que viver solto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu chego lá com toda a educação e falo, ó, oh, mas eu sou criador legalizado, juntamente com o Ibama, eu reproduzo no meu ambiente, eu não vou na natureza pegar nenhum dos exemplares que estão lá. Pelo contrário, eu não tenho nada contra quem pega, mas eu não, não faço. Eu tenho isso. contra quem pega sim. Eu tenho. Não, é, porque é um, eu tá atarado. Tá... Um Bata de um canalha. Eu acho um cara que faz isso aí, que tem a coragem de pegar um ossapão e vai lá no mar hoje... caçar o bicho, eu acho que é um baita de um canalha, um baita de um canalha eu... mesmo, merecia a pena pesada. Porque hoje nós pesada, temos muitos criadores né? legalizados. Eu, eu tenho muito contra esses caras que tem a cara de pau de hoje em dia, com tantas aves aí legalizadas, o cara aí na mata pegar um trinca pegar um curió, um coleiro. Cara, não faz isso, isso velho. Pelo amor de Deus, não precisa. Hoje nós é. temos criadores aí que, que têm aves de, de altíssimo é, banco genético, aves então, de, rapaz. de alta performance mesmo. É para isso que tem o um legalizado, para que, que a natureza também. fique em paz. né?